Olá! Tudo bem? Meu nome é Kelly. E esse é o meu sinal. Então, o vídeo de hoje tem qual tema? Alimentação. Então, fiquem atentos. Mas antes, quero te convidar a se inscrever no canal do YouTube da Uníntese. Curta, compartilhe e nos ajude a divulgar o conteúdo para mais pessoas, divulgando a cultura surda e a Libras. Então, vamos aprender sinais relacionados a alguns grupos de comidas? Bolo Leite Sorvete Ovo, chocolate, biscoito, linguiça, frango, carne, peixe, Batata doce Sal Arroz Feijão Queijo Pão Pão fatiado macarrão sopa margarina carne moída batata alface tomate salada azeite cebola repolho E então? Gostou do vídeo? Você pode deixar a sua opinião aí nos comentários sobre o que você quer aprender que a gente vai organizar o próximo vídeo para você. Tchau!